Fala, Leoa! Eu sou a Paula Tavares. Seja você muito bem-vinda a esse canal que te proporciona conhecimento técnico e empreendedor para você avançar com o que você ama fazer o crochê. Hoje, você vai aprender a fazer a bolsa Heloísa. Para iniciar, eu quero te informar que na playlist aqui em cima, tem a aula completa dessa base retangular, também conhecida como fundo de bolsa. Acesse agora, assista a todo o vídeo e depois volte para esse vídeo. Iniciaremos a subida das laterais pela quina desse retângulo. Eu vou passar a agulha e puxar o fio de malha, logo após faço uma corrente. Perceba, esse pedaço do fio de malha eu vou esconder por dentro de cada ponto baixíssimo que eu vou realizar por toda a carreira. Para realizar os pontos baixíssimos dessa carreira, eu pego os dois fios, tá bom? Olha só, já começa a desenhar e levantar a nossa bolsa, criando o aumento da bolsa. Chegando em cada quina, você vai fazer o ponto baixíssimo folgado, não deixe ele apertado, tá bom? E eu vou finalizar com pontos baixíssimos por toda a carreira, até realizarmos agora a segunda carreira. Vamos à segunda carreira. Na quina, colocamos sempre um ponto baixo, tá bom? Logo após, pegue o fio de dentro e faça pontos baixos. Perceba que na quina eu faço ponto baixo também, não esquece disso. Chegando no final, vamos fechar com um ponto baixíssimo. E vamos virar o trabalho e dar sequência com pontos baixos. Pegando agora os dois fios. Na finalização da carreira, fecharemos com ponto baixíssimo. E vamos fazer essa sequência até a sexta carreira. Agora vou te passar orientações do design dessa carreira. A partir da sexta carreira você vai fazer os pontos baixos com o fio do fundo, o fio de trás dessa carreira. Isso vai se repetir por três carreiras, tá bom? Fiz as três carreiras, agora eu vou fazer a mudança dos pontos. Conforme eu vou te orientar agora, você vai fazer também três carreiras. E nessas três carreiras, você vai pegar os dois fios, fazendo o ponto baixo também. Tá gostando do vídeo? Então, não esqueça de deixar sua curtida e continuar assistindo até o final esse tutorial. Eu fiz agora duas carreiras e falta uma. Na lateral, vamos fazer uma diminuição logo ali no meio. Tá? Fiz duas carreiras e falta uma. Na lateral, nós vamos fazer uma diminuição no meio dessa lateral. Para isso, você vai realizar três pontos baixos e chegando no meio dessa lateral, eu vou pular dois pontos baixos de base e continuar realizando os pontos baixos nessa lateral. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos alterar a carreira agora, fazendo ponto baixo com o fio do fundo. É sempre alternando, pegando os dois fios e depois pegando o fio do fundo. Sempre três carreiras. Agora, eu vou fazer três carreiras pegando o fio do fundo. Vamos realizar duas carreiras apenas. Nessa terceira carreira, eu vou colocar o fecho. Presta muita atenção nessas orientações que eu vou te dar agora. Então, eu tô chegando aqui na segunda carreira, certo? E eu vou mostrar pra você como vai ser feita a colocação do fecho. Porém você pode aí ficar à vontade para colocar o tipo de fecho que você tem. Você pode usar esse modelo aqui, que eu vou te mostrar, tá vendo? Você pode aplicar ele aqui, colocando um aqui e outro aqui e fechar tranquilamente, sem precisar fazer essa técnica aqui que eu estou fazendo nesse modelo. Eu vou fazer essa técnica aqui porque o fecho dessa bolsa é nesse estilo aqui, ó. Um pouco diferente desses normais aqui, de imã. Mas você pode aplicar o um imã normalmente fazendo a costura aqui, colocando na sua bolsa. Tá certo? Então, essa parte aqui, você que está fazendo a peça, você vai continuar fazendo os mesmos pontos. Eu vou abrir aqui pulando uma casa, pulando... Um ponto baixo por causa do fecho, do tipo de fecho. Se você tem outro modelo de fecho, fique à vontade, porque aí é o seu jeito que vai ser aplicado, tá bom? Então, vamos lá. Vou adiantar essa parte, porque eu já fiz as considerações necessárias para você entender como vai colocar o seu fecho nessa bolsa. Coloquei o fecho e agora eu realizo o acabamento colocando o fio por dentro dos pontos de forma aleatória. Esse fio ele vai desaparecer, chegando no final eu colo. Tá bom. Vamos agora ao segundo tutorial onde eu vou te ensinar a colocação da alça e as ferragens. Assista a esse segundo tutorial completo, assim você vai conseguir perceber todos os detalhes do acabamento dessa bolsa. Eu te aguardo lá!